Alô, nossos seguidores, nossas nobres seguidores, estamos aqui no SENAC, município de Runegrens, com com Andressa. E atenção, pessoal, últimas vagas para o curso de enfermagem. A Andressa está convidando vocês e já vamos falar também da demanda já do SENAC, das pessoas que concluíram. Como é que está sendo essa aceitação no mercado, Andressa? Boa tarde, Márcio. Boa tarde, seguidores do RMIX. É, então, a gente está com as últimas vagas agora do curso técnico em enfermagem para começar já na próxima semana, na terça-feira. Né? Então, a gente já está aí com a turma formada, esperando só você aí que está sentado, está nos ouvindo com as últimas vagas. Então, é, o curso acontece no período no noturno, né? de segunda a sexta-feira, é, aqui no Senac de Rio Negro. Uma oportunidade excelente para se tornar um profissional, esse mercado que é competitivo, mas que sempre há vagas para as pessoas trabalharem. E Aproveitando também, Andressa, e essas pessoas que já se formaram, como é que está essa aceitação, essa demanda? Que avaliação você faz? Então, Márcio, é o técnico de enfermagem é um profissional que tem muita demanda no mercado, né? tanto aqui na nossa cidade como nos outros municípios, tem muita demanda de profissionais. Então, assim, os nossos alunos que se formaram aqui no SENAC, também a gente agradece as instituições é, de ensino que estão reconhecendo essa certificação do SENAC, porque todos os nossos alunos formados agora, esse ano, estão trabalhando. E muitas das turmas que já estão acontecendo agora, já estão fazendo estágio na área. Né? Então, os alunos que estão fazendo técnico de enfermagem aqui no Senac de Rio Negro, já estão fazendo estágio nas instituições de saúde. Então, a gente está dando uma boa abertura, um bom reconhecimento aí das instituições é, parceiras de saúde. né? Andressa, nesse momento, a gente faz um convite para técnico em enfermagem essa avaliação atualmente que você fez, mas o SENAC dá outras oportunidades também em outras áreas. Isso, então nós temos várias áreas de atuação aqui no SENAC de Negro, agora no curso técnico presencial, a gente está com as últimas vagas no curso técnico em enfermagem, e a gente trabalha com a modalidade EAD também, vários cursos em várias áreas, tanto na área técnica como graduação e pós-graduação à distância. Também o pessoal que quer conhecer todos os, esses cursos, todas as nossas áreas de atuação, é, pode entrar no nosso site, né, www.pr.senac.br e conferir todas as opções. Portanto, essas informações com Andressa, vamos reforçar essa chamada para a técnica de enfermagem. Pessoal, Andressa já falou, são as últimas vagas. Isso aí, então, últimas vagas. Pessoal, não perca mais tempo. Então, na próxima semana, terça-feira, a gente já começa a turma. Então, corre para o Senac Rio Negro fazer a sua inscrição. Não perca essa oportunidade. Profissional diferenciado, claro, é aqui no Senac Rio-Negrense.